Que chamou mais atenção eu acho né para ter ganhado o prêmio foi foi essa questão mesmo né foi essa conversa que tem entre porque não é só não é geral dado né no, no, tipo geral dado quantificado ali e tal é tem toda essa correlação de utilizar o dado entender a dinâmica de paisagem entender qual que é a relação com é, com essa questão dos produtores emissão de baixo carbono enfim tem toda essa essa, essa, esse encaixe, né? Acho que foi por isso que o, que o projeto recebeu uma atenção. Então, eu coloquei o TerraQuest como exemplo. né Então, eu falei, olha, nós temos um projeto no Brasil que usa é, dados e ferramentas espaciais, que usa imagens de satélite, imagens satélite principalmente, né, e também desenvolve aí uma, uma metodologia de classificar o uso e a cobertura do solo o que está sendo feito ali naquele, naquela, naquela, naquela região do Cerrado, né? Ah, a intenção era justamente mostrar que, por exemplo, hoje, se você perguntar o que está sendo, o que, que tá acontecendo no Cerrado, né, o que está sendo feito ali com o uso da terra no Cerrado, né? Você consegue é, obter essa informação olhando o dado do TerraFés 2018, por exemplo. da passagem. Se você não cuida da área que você está cultivando, ela vai ser degradada vamos dizer assim consideravelmente, né? E isso vai degradando o, o, o ambiente como um todo, né? O, o, o bioma como um todo. O desenvolvimento não necessariamente tem que ser destrutivo, né? Pode ser um desenvolvimento sustentável. Então, é, e os dados científicos estão aí para isso, estão aí para ajudar no desenvolvimento é, sustentável. Hoje ele é mais desmatado do que a Amazônia propriamente dito. É, o Cerrado é considerado um hotspot, né? O que, que, o que seria isso? É um risco mesmo. É um, é um risco de perda de biodiversidade muito. É um é um local com uma extrema importância de biodiversidade e que está sob ameaça de, de extinção, de, de, de, de degradação, enfim. Então é, é considerado um dos hotspots mais importantes do Cerrado hoje. acho que é só essa parte de ter o prêmio, é, de poder ir para o Camp, conhecer, o ganho de conhecimento está sendo muito grande, né? Então, é, acho que é o que é mais motivante, na verdade. Eu acho que a parte mais motivante é essa troca. No nosso papel, né, jovens, vamos dizer assim, jovens cientistas, assim, essas pessoas que ainda são, são novas no campo da ciência, no campo da pesquisa, tem essa, acho que é, tem essa função mesmo de de ressaltar a importância da ciência, de ressaltar o que pode ser feito com os dados científicos, né? Então, eu acho que os jovens cientistas, as pessoas que estão começando nesse, nesse campo, tem que justamente é, reforçar isso, né? Levar essa informação para o máximo é, de destaque possível. Então, é, ter levado o cerrado, ter levado o Cerrado... né? quem conhece o Cerrado, as pessoas não conhecem. Quando você fala de Brasil, as pessoas não conhecem o Cerrado, né? Lembram da Amazônia, mas não lembram... É um bioma esquecido, né? Então, é, ter levado cerrado para o ONU assim foi muito legal.